Porque ele é um fiasco. Aí Johnny, na minha frente vai virar churrasco. Porque isso é um clássico igual o Flamengo Vasco. Já que o Benus perdeu, você vai ser o um novo carrasco. É te tomar um Porque eu acho que esse vai ser seu último trago. Meu mano, eu te mato em cena MC. Tropa vente, bate um furacão, sai voando daqui. <risos> Você vai vendo como é que eu chego No freestyle eu tô desenvolvendo, sem aconchego Eu não vou roubar o beat do Breno, né flow Porque você sabe que eu chego e faço o show Mas você sabe que agora eu chego sem truque Vou acertar a punch e vou jogar o MUC Porque eu vai vendo como no freestyle Eu sou o trem Falou do Breno, ele já rodou e você vai rodar também Porque eu tô na segunda, faz o Muk, É o Gabigol Hoje em dia joga com a bunda marcou, ele botou a premiação. Você queria o Pix na tua conta? Mentira. Porque esse dia eu nem fui. Quem foi o Big Mike? Já você tava aqui. Babando ovo dele por hype. Aí... Minha bunda tá bem cuidada, eu vou virar líder do ranking. Já a sua tá à venda lá na praça do tanque. Aí, você se fodeu. Você tá ligado que nessa quem eu sou eu. A bunda tá bem guardada no trem. Ah, eu tô vendo o segurança da sua sabon do Alvin dos Zélio. o Bob cuide da sua. Mas é possível é Rio, nós é na gastação, o bom dessa porra aqui é que ninguém leva pro coração. Tá ligado meu mano, Você sabe que é o dilema, já tenho vários bagulho, não quero arrumar problema. Já tem problema no pulmão, já tem problema no dente, cê acha que eu quero levar coisa pro coração? pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual é o melhor round? Qual é o melhor flow? Qual é o melhor bate e volta, rapaziada? Conto com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasso Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. <Sim>. E ativei meu GTA Mas agora sentando tá entra no divã Pede ajuda pra sua mãe e pra sua irmã Se você perder, você chora no Instagram Você é do GTA, só que hoje é o Guri, a Garagan O que, que vai fazer? Você trouxe bom ou você trouxe ideia pra trocar Ele faz e agora, ele acha que tem graça, mas esquece que voo é moda E toda moda passa foder Quer falar de moda agora O um futuro mais que perfeito Porque eu sei que o que eu fiz, eu fiz, é bem feito Por isso, você é um arrombado E nessa oração, você foi um sujeito prejudicado Mas Não sou. Porra, fica falando no bagulho agora, você sabe que eu acabo com tu Não adianta ficar me encarando, meu mano, você sabe que eu não me ajoelho Fica fazendo um cara -fe. se eu tivesse medo de cara eu não me olhava no espelho Não pode falar porque não sei o que, mas tem pai, mãe, tio e vó Então deixa eu falar pra você, meu mano Ei, é o de Deus Eles, o Pai, cuida eu dos... não, não fala na né, minha vez já acabou se você não entendeu, eu vou te bater Deixa a sua cara bonita e é estética Se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário Eu não me leva no espelho, moral tu dê sempre ativo eu, eu te viro ao contrário Pra ver se você se entende Meu mano, nossa, ele faz que não Esse é o pior sinal daquele que perdeu Sempre a negação, ah não, eu não não tô entendendo, aqui nessa pista. Você falou que eu queria dar aula e depois você falou que quem dá aula é dentista, explica. É porque eu não gosto de dentista, eu não gosto de professor, eu não gosto de você porque você chegou e me forjou. Eu gosto de policial antes da roda que chegou e me padrou. Então bora tomar no seu Vai andando de metro. O menino ficando nervoso. Agora é aqui, eu não tô entendendo, mano. Por isso que agora eu te garanto que na batalha eu tô te espancando. Não tô entendendo, eu garanto que dentro da tua mente eu tô entrando. Olha o argumento dele: o Guri tá me forjando. Depois com o policial você tava me comparando? Comparado o bagulho de sangue, se eles são igual você, meu mano, então porra, vai se Tá ligado, Jadim? Como é que é do bagulho guri, porra? Eu acabo contigo e eu vou dominar essas vozes. Tô tá conseguindo nem rimar, não tô entendendo, meu mano. Senta tá no seu divã. Falou do meu pai e do meu tio, mas se eu resolver falar do filho dele, e aí ele vai chorar no Instagram. É tá falando do meu próprio filho, vocês não entenderam? A partir de hoje, o Johnny é o meu filhote. Ah, coitado! Ah, Vai ser mordido porque você vai aprender a não criar um pitbull Você falou que falou do meu filho Meu mano Toda hora ele fala na minha vez Só cuzão viver me atrapalhando Falando com o gesticulação Vai pra não na minha vez Você não consegue rimar se tem outra pessoa falando por isso que se torna você um Você falou que cortaram a sua orelha Que nem eu do pitbull, pode pá, pá, deixa eu te explicar Antes eu fosse um pitbull e cortasse a minha Pelo que que essa merda de rima me escutar ah! eu hum, mesmo parado eu sei que eu não posso superar essa corrida E mesmo lesionado eu sei que esse jogo ainda é minha vida Como Ronaldo eu vou pro Alombrado e comemoro junto da minha família Então o que me afastam do campo me aproximou da minha torcida Pode ser, então vai, colar. Que eu tenho agora um outro rendimento Mesmo tendo a baixa renda Por isso agora entra no seu entendimento Cê falou de impedimento Mas eu sou um bom MC Nova geração do futebol Fazendo rala de rala daqui Fazendo rala de rala daqui Fazendo rala de rala daqui Vai perguntar lá na Premier League Quem é o MVP? Não, é você que eu não vi E por isso eu sou Mano Underground E mano, eu MC é tudo na Premier League Eu entro em e esses brancos me aplaudem Quem é? Quem é? Agora ti, a pergunta do J.B.U.B.U. foi: Quem é o MVP? Mas é na primeira Ligue, por isso agora teu crânio eu destaco. Te respondo quem é o MVP: O neguinho que chamam de macaco. O neguinho que, que chama de macaco. Mas não é que eu ligado. Sem quer andar pra esse lado. É por isso que eu trouxe a reza sincera. E o guri não se preza. Essa porra é apalentada dos macacos. O melhor do cistar, ele tem o nome César. Ei, ei, ei, é isso, família. Vamos que mais em três, dois, Deis. um. Alguém leva um olha para o César. Porque esse meu sujeito aqui é aliado. Acabou de deixar a bola esquerda do cara. Um tanto quanto babado. Eu tô fazendo o meu. Faça o seu. Aqui na sua função. Penetra dos macacos. Eu sou César. O JP vai ganhar do guri. Não! Eu faço assim, cê falou não Só que eu sou Cristiano Ronaldo Vou ganhar, sim! Yeah! Já falou que eu chupé até o saco? Cê tá apelando para ganhar? Guri. qual é seu próximo passo? Um oh. da frente, cê não entendeu pois não é inteligente Falando que é Cristiano Ronaldo Tentando entrar aqui em várias mentes, Olhando no torrão, penteando o cabelo É nessa sua caminhada, batendo falta Se achando o melhor do mundo E o Messi dando risada oh. tenho Deus no terreiro e eu sei que ele queria escolher pra eu ser o primeiro Então você não vai ser o responsável por acabar com a minha vida Eu sou o anjo da morte que não trouxe ações e eu renasço batidas oh! Você renasce batida, só que agora você se atrasa Eu tinha tudo pra ser anjo, infelizmente cortaram minhas asas Mesmo assim, eu acreditei nesse free Eu sou Hendrix, eu sou Fênix, eu sou cinzas, mas eu renasci oh! Eu bato aqui, eu sou Hendrix, eu sou Quindic, porque eu sou real MVP! Tá Eu tô aqui! É por isso que aqui não tem sorte, não preciso de asa, eu preciso de áurea! Pois sou o anjo da morte, de novo você quer roubar o MVP? De novo essa história desse cuzão, hoje eu não trouxe ali no meu pescoço, mas trouxe a postura e a disposição. Isso aqui é bem mais do que joia, isso aqui é bem mais do que troia, é a rima e não como se olha. Não é como se olha, é como uma louca compõe Sua postura eu tenho também, Sua disposição o J sobrepõe, Tá oh, entendendo esse é assim que eu acordo? Pela minha mina, pelo meu sogro, eu tenho a disposição, seu cuzão, E sobre a postura eu trouxe em dobro Sobre a sua mina, sobre o seu sogro, e só na batalha me acompanhe. Eu não vou falar sobre a minha mina, eu não vou falar sobre a minha mãe, Porque família todo mundo tem, porque todo mundo aqui tem um filho. Eu vou falar que eu faço isso por mim, e por todos que ficam no trilho. Oh, por todos que evoluíram, por todos que me viram. eles falam: eu me inspiro no que você faz. Vai ser que é eficaz e eu não faço por uma hype. Você não vai falar dessa mina? Responde: o que você que fez com o Mike? <risos>